E aí hey seja bem-vindo mais um vídeo e hoje eu estou aqui com um vídeo de como criar sua conta no Clube Ping Brasil. Primeiro você vai digitar cpbrasil.pw no Grog ou em qualquer arquivo que. em qualquer navegador que você tiver Você vai digitar isso, cpbrasil.pw Você vai entrar no site do Clube Ping Brasil e vai clicar em criar um pinguim lá em cima. Não tem como errar, né, gente? Não tem como. Só clicar em criar um pinguim. Aí você vai pra página de, pin, é, de criar um pinguim e você escolhe sua cor. É, eu vou deixar o Ciano mesmo. Você pode escolher qualquer cor. É, escolhe um nome. Eu vou colocar Jabiraca. Eu tô criando uma conta pra Jabiraca. Jabiraca, infelizmente, não quer participar desse vídeo. Porque o bagulho é louco. É, eu coloquei Jabiraca, mas... Tem alguém já usando o. E tem alguém já tá usando o nome da Jabiraca Você coloca uma senha, um é um exemplo. E depois coloca o seu e-mail verdadeiro. Gente, não crie um e-mail, não coloque qualquer e-mail, qualquer e-mail faz. Porque depois você precisa redefinir a senha, ou confirmar e-mail. É... Você tem que colocar um, um e-mail verdadeiro. E, gente, tipo, ainda não dá pra como verificar o e-mail, mas. Mas eles vão colocar, ainda não dá para redefinir a senha pelo e-mail, mas eles irão colocar, gente. Então gente tem que esperar. Eu tô aqui escolhendo o um nome para Jabiraca. Jabiracona, o computador fazendo barulho. Jabiracana. Né, Jabiraca, você vai ter que jogar Clube Pinguim Brasil agora. Aí você coloca sua senha, normal, escolhe sua cor, escolhe seu e-mail verdadeiro. É, por enquanto ainda não tem como confirmar o e-mail, mas vai ter que confirmar depois. Aí você confirma o recapture e depois escolhe o que ele está pedindo lá embaixo, né? É, depois disso você clica em criar um pinguim. Aí você vai clicar lá em cima no bagulho. Você vai clicar em. Para continuar joga Clube Brasil é necessário transferir o, nossos, o nosso executável. Clica em saber mais. Em saiba mais. É, você vai para o blog. Onde vai ter várias informações e vai ter um link em azul com como download do, do aplicativo do Ping Brasil. Você vai escolher do seu sistema operacional se é Mac, da, da Maçã, Apple, ó, falei certo, ou do Windows Nunes, que é o Windows Nunes, ou do Linux. Geralmente, ninguém quase nem usa o Linux mas o meu é um índio, então eu cliquei para baixar um índio, só você clicar e já vai começar a baixar é, tem várias tem vídeo de de como instalar tem abaixo tem como você saber como criar conta é muito fácil e leva essa dica que eu que eu disse não creiam a conta não coloque qualquer e-mail falso entendeu porque você pode precisar usar depois Aí você tem que esperar baixar, gente. Esperando baixar, você já vai desativar seu antivírus. Ó, oh, eu não tenho antivírus, então eu não sei como desativar. É, então assim, eu não. Então. Você pode desinstalar é, ou desativar desativar é mais fácil. Desativa por enquanto. Quando você for instalar o Cubinho Brasil, depois instala, porque o Cubinho Brasil ainda não tem um, um, um Cipriotafia de segurança, mas eles irão colocar aí. Vocês clicam no aplicativo, no executável para baixar e vai aparecer informação de segurança. Vocês cliquem em manter e pular e desativam seu antivírus também para ajudar a ultrapassar isso e vai começar a instalação. A instalação é bem simples, bem fácil e quase nada vai precisar. Depois de você concluir a instalação, ativa o som antes do vídeo de novo. Se você não ativou e conseguiu ultrapassar isso, sucesso! Você deu um QI alto. É... Aí você vai na, na área de trabalho e vai ter um ícone do Clube Pneu Brasil para você clicar e jogar você clica você clica e começa a jogar tipo é só você clicar e abrir abrindo você vai fazer seu um login e clicar para jogar então é isso gente esse é o outro tutorial é bem, bem rápido bem fácil eu tentei resumir porque aquele vídeo ficou muito grande então o bagulho ficou louco e você pode fixar na sua era Trabalho e outras coisas, né, gente? Então, espero que tenha gostado. Faça seu longuinho normal, como na página da web, como era o Fast Play e comece a jogar.